Muito bem, minha gente querida, você que nos ouve, onde você estiver, que Deus te guarde, te ampare, te proteja e te dê um final de semana maravilhoso. Estamos chegando mais uma vez com as graças de Deus e também com os pastores convidados para apresentarmos mais um debate, que é ao vivo na sexta-feira e tem a sua reprise no domingo. A partir de agora então, pela Rádio 104, a Rádio do Povo de Deus, você acompanha conosco mais um debate. E lembrando que você pode também participar com mensagem de texto mandando para o nosso WhatsApp. É o 99610104. 99610104 Aí você não grava o áudio, você manda a sua mensagem de texto para a gente poder ler a sua mensagem aqui dentro do debate. Esse é o tema do dia. O tema do dia de hoje é encontro de almas Meus amigos e minhas amigas, olha, a luz da Bíblia, é, isso realmente existe? Ou seja, duas pessoas podem ter as suas almas entrelaçadas para sempre É o que a partir de agora nós vamos acompanhar e vamos mediar o debate com os pastores que já estão aqui conosco Encontro de almas é o tema de hoje Conheça os pastores convidados. É com muita alegria, é com muito carinho, é com muita felicidade que nós estamos recebendo três pastores uma vez mais para estarem conosco aqui no debate. O pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom, do bairro Ilha dos Araújos. Pastor, bom dia, paz. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, Pastor Luiz Fernando, Pastor Isabel. Bom dia. Né? E a cada um dos ouvintes que a gente possa realmente ser inspirado hoje para falar né, de um assunto que eu, eu considero extremamente polêmico e extrabíblico, né? Sim. Então hoje eu acho que os românticos de plantão e aqueles que enfrentam dificuldades no casamento vão ter uma palavra revelada do céu, tá? Para não cair nessa, nessa ideia diabólica de alma gêmea. Ok, pastora Isabel Rodrigues, 11 primeira igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Santos Dumont, rapaz, muito bom dia, obrigado mais uma vez para a senhora estar conosco aqui. Eu que agradeço, Tony, realmente, gente, é um privilégio poder estar aqui e hoje, né, com dois amigos que são, assim, estudiosos da palavra, entendem muito e com certeza eu também vou aprender <risos> muito de hoje, né? Que é o pastor Charles Smith e o pastor Luiz Fernando. E aos nossos ouvintes, o meu carinhoso bom dia. Pastor Luiz Fernando, Igreja Presbiteriana, Bairro Floresta, Paz, muito obrigado mais uma vez para o senhor atender o nosso convite. A gratidão é minha, Antônio, um bom dia. Bom dia, pastor Charles, bom, bom dia, dia, pastor Isabel. Bom dia. É sempre uma alegria estar aqui nessa manhã porque é tempo de aprendizado. Aprende não somente os ouvintes, mas os pastores que aqui estão também sempre têm algo a aprender Amém. com os servos de Deus. Amém. E eu tô com a palavra que o pastor Charles disse ali. Hoje é um dia que certamente é. o Espírito do Senhor há de falar o coração daqueles que precisam ouvir. Amém. Porque, para mim, esse está sendo um dos debates mais controversos que eu já vi até agora na Rádio 104. Porque ele é antagônico né, ao pensamento bíblico. Mas... São assuntos que precisam ser tratados, precisam Sim. ser trazidos à luz das Escrituras. E o nosso objetivo seja que a Palavra de Deus lance luz ao coração daqueles que precisam ouvir a verdade do Senhor. Tá certo. Quero dar um bom dia ao nosso colega Alessandro Santos também, que está aqui nos assessorando. Você que nos acompanha pelo Facebook vê também as imagens aí. ele é o nosso braço direito aqui nesse debate também. E nós vamos ter um momento de oração agora. Eu gostaria de pedir ao pastor Charles Smith para que fizesse uma oração para esse início do debate. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós rendemos toda a nossa adoração ao Senhor. Aleluia. A palavra diz, Senhor, que nós só acordamos porque as misericórdias do Senhor se renovam mais uma vez sobre a nossa vida. Estamos de pé, o Senhor nos permitiu deitarmos, levantarmos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Glória a E nós te rendemos a nossa adoração nesta manhã, por esse privilégio de nós podermos estar falando de coisas que são do alto, da preciosa palavra do Senhor. Amém. Abençoe a família, Senhor Deus, cada ouvinte, onde esta palavra chegar, que ela seja vida. Para cada pessoa, Senhor, que tem o desejo de colocar o Senhor no teu lugar, porque o trono é teu, reina sobre nós. Muito obrigado por esta manhã, obrigado por nós estarmos de pé na presença do Senhor, invocando o seu nome e buscando o Senhor enquanto se pode achar. Nos inspire, fale através de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. 104 FM 104 FM Muito bem, para você que nos ouve Muito obrigado pela sua sintonia Longe ou perto, pelo aplicativo Pelas plataformas digitais, pelas redes sociais Que Deus te abençoe E que você possa estar conosco em mais um debate Queridos pastores Algumas crenças, elas consideram Que se duas pessoas Tiverem relação íntima As almas dessas pessoas ficaram ligadas No mundo espiritual Bom, é como se essas, essas pessoas tivessem contraído um casamento. Para que elas pudessem constituir um novo relacionamento, elas precisariam passar por uma libertação espiritual, chamado desligamento. É verdade? Pastor Luiz Fernando, o senhor acha que é verdade? Ai, Ai, é, é, parabéns! É, é, a conta é, é, certa! com quem está mais Eita perto. nós! Aqui? Obrigada! Começar com quem está mais perto aqui. É, Tony, o negócio chegou! <risos> Oi, oh, irmãos. É uma situação tanto quanto delicada. Bom, é verdade? Para mim, não. Uhum. Isso aqui não é uma verdade. Primeiro, que não existe alma dividida. Isso aqui é um, é um contraponto do princípio cristão. Isso aqui vai totalmente contra a palavra de Deus. Segundo, aqui, a prática. Essa pessoa que vive relação íntima com outras pessoas, ela está fora do propósito de Deus. Seja o adultério, seja a fornicação, isso daqui não condiz com o princípio que Deus estabeleceu para nós nos relacionarmos com ele. É uma problemática, porque isso tem sido a prática de muitos, e eu não vou negar que também é existente no meio das igrejas cristãs, infelizmente. Não é algo que a gente se deleita em falar, mas é uma realidade, nós pastores sabemos que ela é existente... E temos tentado combater isso no meio do povo de Deus, pela verdade que liberta. Então, eu entendo que a pessoa que está em busca de viver esses relacionamentos, na tentativa de encontrar a sua felicidade, ele está com o foco errado. Não existe buscar felicidade em outra pessoa. A nossa felicidade só é realizada em Cristo Jesus. O homem foi criado para glorificar a Deus, e não para buscar estas coisas em outro homem, em outro ser humano, no qual é falho. O único casal que eu entendo que foi criado um para o outro é Adão e Eva. Deus criou Eva para Adão, disso eu sei. Mas neste casal entrou o pecado. Uhum. A Bíblia nos mostra que neste casal veio problemas conjugais que neste casal o pecado conseguiu produzir grandes desastres. E de lá para cá, temos vivido a consequência desse pecado entre os homens. Então, tem pessoas que vão ter esse pensamento que, é, se o casamento tem problema, ele não é de Deus. Não. O casal primeiro, o casal primário que a Bíblia cita, tiveram problemas. E tiveram que aprender a vencê-los é. no Senhor. Um leito, ele é sem mácula. Se você quer se deleitar, se deleite na sua esposa. No, no, no continuar do debate, a gente vai ver aqui algumas colocações que foram feitas, que isso leva a um pensamento de pessoas que estão totalmente vivendo um princípio muito mais mundano do que bíblico. Eu até brinquei, se, se é, acontece na minha igreja esse fato aqui, a primeira coisa que essa pessoa precisa passar é por uma disciplina. Essa vida sexual aí irregular, desregrada, imoral, isso aqui precisa ser tratado com disciplina. Então, para mim, a pergunta, né? isso aqui não é uma questão de libertação espiritual, não. Isso aqui é uma questão de tomar vergonha na cara, é uma questão de aprender com a palavra de Deus, arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para o Senhor de coração quebrantado e contrito. Certo. E a senhora, a pastora Isabel? Aí, deixou o senhor por hoje, É, <risos> é um desse Deus. jeito. É, eu, eu, eu aqui, eu compactuo com tudo que o pastor Luiz Fernando falou. Eu acredito... Que as pessoas elas confundem muito esse versículo, tá aqui em Marcos 16, que diz assim, mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Eu acho que eles distorcem isso aí. Isso aqui está falando de casamento, está falando de carne. Isso não tem nada a ver com, com alma, não. Isso é carne. Isso está falando de casamento, de algo constituído por Deus, que é a família e deve ser respeitado. A gente não pode trazer isso para um mundo de libertinagem, onde as pessoas vivem ao seu bel prazer, onde elas não se dominam, né? onde é, o relacionamento é algo tão banal que tanto faz como tanto fez, né? que não importa se é o Manel, o José, o João, o Bastião, tá tudo por isso mesmo. Então, a gente observa aqui e tem que saber que Deus não está falando isso aqui, não. Deus não está falando isso aqui, não. Nisso aqui, ó, as almas vão ficar ligadas no mundo espiritual. Esquece, isso não existe, não. Isso não é verdade. Isso é algo que foi, talvez, da, da cabecinha de alguém, né? Que, não. Se você está vivendo essa vida de ter relacionamento com vários parceiros ou várias parceiras, eu te falo o seguinte, aceita Jesus, muda de vida e assim você vai poder servir um Deus que vai suprir todas as suas necessidades. Amém. Pastor Charles Smith, qual é a opinião do senhor? Rapaz, eu acho que essa ideia de alma gêmea, isso é um, é um negócio tão narcisista, tão egoísta, da pessoa acreditar que Deus vai criar alguém exclusivamente para me fazer feliz. Isso é de um egoísmo tão grande, né? É, a, a passagem que a, que a pastora Isabel citou, né? o, o texto é tão claro. O senhor Exatamente. fala assim, ó, deixará o homem, seu pai, sua mãe, vai se unir a sua esposa para formar com ela uma só carne, isso. né? Isso, Aí você para para pensar, se, se, se esse conceito de alma gêmea, se isso fosse uma verdade, o, o que, que eu falaria dos planos de Deus quando eu me envolvo com uma pessoa que não é a pessoa que ele criou para mim? Então os planos de Deus não seriam perfeitos. A palavra de Deus deixa claro que cada um de nós foi criado para glorificar a ele. Isso. Ninguém foi criado para fazer o outro feliz, nós somos criados isso. para poder glorificar a Deus. O texto em Efésios, no capítulo 1, versos 5 e 6, diz que o plano de Deus sempre foi ter uma família. Por isso que ele enviou Jesus Cristo, né? Verdade. Nosso irmão mais velho, que por... através dele nós nos Verdade. tornamos parte da família de Deus. Então, esse conceito de, de alma gêmea, isso é uma coisa diabólica. Eu, eu vou dar só um pontapé inicial para a gente poder... Ah, o, essa história da alma gêmea, isso vai surgir com Platão. Sim. Tem um, né, um livro, uma, uma obra escrita por Platão chamado O Banquete, isso mais ou menos 385 a.C. E a história conta que Platão, né, como os, os gregos daquela época que deviam tomar todas, porque o vinho estava sempre presente nos encontros, Verdade. decidiu reunir pessoas diferentes para que o tema do assunto pudesse ser definir o que, que é o amor. Aí a história conta que tinha um, um comediante, Aristófanes, e, e ele era escritor de peças de teatro, e, e quando você lê a obra, você tem a sensação de que ele já estava alcoolizado, ironizando o que, que é o amor. Então ele, ele criou uma história que no começo, olha para ver como é que o negócio é antibíblico na essência, que no começo o ser humano ele tinha duas cabeças, quatro braços, quatro pernas e... Ambos os sexos estavam juntos. Então imagina, imagina aí um homem de costa com a mulher, né? E, e a cabeça de um para um lado, a cabeça do outro para o outro, os dois braços do homem numa direção e os braços da mulher no outro. E aí o homem se sentiu muito dono de si e decidiram invadir os céus para tomar o lugar dos deuses. Zeus decidiu com a sua espada dividir o os, os primeiros seres humanos em duas partes e a partir daí, né, para o homem ser feliz, ele tinha que procurar a sua outra metade até ele conseguir isso. Por quê? Porque se ele não conseguisse encontrar a sua outra metade, esse ser humano, esse homem nunca seria feliz. Diabólico. Então o negócio é diabólico desde o momento que nasceu. Né? Aí os irmãos que não vão na igreja, que não participam de um culto de estudo da palavra, que não gostam de uma escola bíblica dominical, é ainda escutam o Fábio Júnior cantando sobre as duas metades de uma laranja. Então, povo de Deus, toma <risos> vergonha na cara, se converta dos seus maus caminhos, trate de conhecer a palavra de Deus e, como diz o pastor Sim. Luiz, é, é, esse homem ele é muito educado. Isso é falta de vergonha na cara, né? Nunca existiu nada, a Bíblia não faz menção nenhuma, nenhuma nos seus 66 livros sobre conceito ou ideia de alma gêmea. Isso veio da Grécia Antiga e o diabo continua enganando muita gente acreditando nisso aí. Você está acompanhando pela 104, a Rádio do Povo de Deus, o debate neste final de semana, nesta sexta ao vivo e com reprise no domingo. É o Encontro de Almas, o tema de hoje. Oh, meus amigos, dizem que quando há esse encontro de almas... Duas pessoas ficam tão ligadas entre si... Que quando uma não está bem, a outra sente. Isso realmente existe, meu querido pastor Luiz Fernando? Caímos de volta no princípio de um pensamento aqui espírita. Sim. À luz das escrituras, isso aqui é totalmente impossível. Esse, essa questão aqui de sentimento que um tem pelo outro... Se existe alguém que é capaz de sentir o que nós sentimos, é o Espírito Santo. Se alegra conosco, se entristece conosco, é entristece pelas nossas atitudes, porque tudo que Ele quer é que nós vivamos com o propósito para o qual fomos criados, glorificar a Deus e desfrutar desse relacionamento para todo sempre com Ele. Portanto, essa questão aqui desse encontro de almas, é, se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, o nome de, do autor, além de vir do platonismo, né, Que é, é inclusive esse dramaturgo, né, Aristófeles, ele, ele coloca que as almas quando divididas por Zeus, porque não é somente de homem para mulher, homem com homem, mulher, mulher, com mulher com mulher, e assim vai em várias esferas, isso já vem desde lá, daquela época, mas me parece que quem desenvolveu esse, esse pensamento foi Edgar Cayce, um norte-americano espiritualista que acabou trazendo essa questão da reencarnação até as almas se encontrarem e ali vir a viver essa perfeição. Por isso dessa ideia da capacidade de sentir o que o outro sente. E isso vem de um princípio que é alma dividida. Não existem almas divididas. Então, foge totalmente ao princípio. Como a minha regra de fé é a palavra de Deus, nela está a minha fé e a minha prática para todas as coisas, eu não consigo corroborar com esse pensamento. Eu não consigo entender como que uma pessoa consegue estar tão ligado assim, uma a outra, e não estar ligado com Deus, para o qual ele foi criado. É mais fácil se ligar com criatura do que ligar, então, com o Criador? Um novo e vivo caminho foi aberto a nós por ah, Cristo Jesus, através do seu sacrifício, para vivermos justamente esse relacionamento na sua íntegra, em nós aperfeiçoado o caráter do varão perfeito, que é Cristo, para nós nos relacionarmos com Deus. E aqui, né, a pessoa que teve esse pensamento, e até entendo que há muitos que estão vivendo esse, esse modo de pensar, é porque, vou novamente bater aqui na tecla daquilo que o pastor Charles falou, isso é falta de conhecimento, isso é falta de estudo da palavra, isso é falta de congregar na casa do Senhor para aprender sobre todas as coisas que a Bíblia nos ensina. Então, existe? Para mim, não. Só abrindo um parênteses, em cima da fala do pastor Luiz Fernando, é o seguinte. É, é, são, são coisas que a gente vai repetindo, que eu acho que é por uma ignorância no sentido de não conhecer, de não ter o conhecimento. Todos nós falamos assim, eu entreguei a minha vida para Jesus. Uhum. Já ouviu isso? Sim. A gente escuta isso o tempo inteiro. É, Paulo escrevendo na igreja de, de Éfeso, no capítulo 2, versos 1 e 3, ele diz que nós éramos mortos espiritualmente então na verdade não fui eu que entreguei minha vida para Jesus, foi Jesus que me entregou a vida dele essa conexão, esse reconectar, religar a Deus só acontece através de Cristo não tem mais ninguém nesse mundo que seja capaz de nos religar com Deus né? então a gente vê muito isso, morto não pode dar nada, morto está morto morto recebe, não dá então essa linha de pensamento essas coisas, isso é muito perigoso né? E, e só lembrando que nem tudo que é legalmente aceito é moralmente correto diante de Deus. Né? Nós estamos vivendo uma sociedade que já perverteu tudo, que já inverteu os valores... Né? E, e cuidado, a gente tá falando de alma gêmea mas tem um negócio também de alma masculina e alma feminina, eu falei, não, a alma não tem sexo não o que tem sexo é o corpo, matéria sim a, né? porque isso é perigoso, porque se existir uma alma feminina de repente o camarada diz que ele é homem mas tem uma é, alma feminina a gente tá isso. Não, não tem isso não, meu povo vamos conhecer a Bíblia para a senhora pastora Isabel é, achei muito interessante aqui quero até pegar um gancho no que o senhor falou aí sobre o nosso corpo 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai é a Deus no vosso corpo, quer dizer, honrem a Deus com o vosso corpo corpo, o nosso corpo ele é templo do Espírito Amém. Santo de Deus e tem muita gente que não está se lembrando disso, ou talvez nem nunca ouviu isso né, então sei que está aí do outro lado, se não ouviu, você está ouvindo agora, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, nós fomos criados para honrar o nosso corpo para honrar a Deus e tem muita gente que está trabalhando esse corpo para desonra de Deus. Inclusive, né, o senhor foi bem feliz aí no que o senhor citou. Até dentro das igrejas, infelizmente, Sim. tem pessoas vivendo isso. Eles não estão se dando conta do que é um corpo. Eles não estão se dando conta. Eles.. Te... Ah, isso aqui a terra vai comer. Ah, isso aqui é só matéria. Não estão valorizando o que Deus deu. Eu eu outro dia, né, eu fiz um comentário, um rapaz muito, muito, muito bonito e ele fez tanta tatuagem, tanta tatuagem, e eu falei: "Meu Deus, para que isso numa pessoa tão linda?" E aí alguém me criticou e tal. Eu falei: "Meu querido, você já viu Ferrari com adesivo? Vocês já viram alguma Ferrari escrita <risos> atrás? É, pertence aí, é, é meu, comprei com meu dinheiro. Vocês já viram Ferrari com adesivo boa, boa. de alguma coisa? Boa. Eu nunca vi na minha vida uma Ferrari adesivada com nada, propaganda de nada. <risos> E aí fica as pessoas pegando o que Deus deu sem valores Aí desgrama, por propaganda de tudo E faz pista e faz é? Né? Cada um faz o que quer A gente quer deixar bem claro isso Mas nós estamos falando daqueles que querem agradar o Senhor Daqueles que querem ter uma vida no Senhor Agora eu vou falar algo aqui que né, Nós somos aqui com dois pastores que me fazem aprender muito, com certeza Concordo plenamente em tudo que foi dito Mas eu quero abrir um parênteses aqui Que às vezes confunde as pessoas Ah, porque eu lembrei do fulano e chegou na hora Eu estava aqui falando do pastor Charles, chegou na hora nossa, a gente se comunica, a gente, né? Existe isso. E aqui fala como se fosse encontro de almas. Isso é mentira. É. Isso é coisa do diabo. Não é encontro de almas, não. A minha mãe, todas as vezes eu podia estar no trabalho, todas as vezes que eu me lembrava dela e dava aquele aperto, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa com ela. Eu dava um jeito de. Ela não era minha alma, gente. É a minha mãe é aquela sintonia que você tem com a pessoa às vezes um amigo às vezes a sua esposa né no caso o pastor luiz né tony às vezes o seu irmão acontece isso às vezes irmão né até irmão em cristo também Sim. e não é encontro de almas isso. é simplesmente você ter uma um, um, uma sintonia com a que, que pessoa. é que é produzida pela unidade que o Espírito Santo Concordo, produz no corpo é de Cristo. Eu ia falar. A fonte disso é o Espírito Santo, Quem nós testifica isso. para um propósito, orar, né? Perfeito. Ah, minha mãe não está bem, tem alguma, eu não sei é. o que acontece, é. mas eu preciso clamar a Deus que, que conhece todas as coisas isso. isso é um agir do Espírito Santo em nós Isso, né? isso. Nisso eu creio. creio Eu acredito eu perfeitamente creio. O Senhor chegou onde eu, eu queria chegar é, Existe essa união espiritual Sim. Ela é produzida pelo Espírito Sim. Santo de Deus É alguém que você ora por ela Sim. E alguém que ora por você Existe isso existe isso já aconteceu Deus pegar o WhatsApp perguntar para uma amiga tá tudo bem aí e ela já me responder chorando porque é uma pessoa que intercede pela vida dela Sim. e é uma pessoa que intercede pela minha isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus não existe encontro de almas não existe metade de lá Deus não fez isso de jeito nenhum é vida com Deus é aprendizado aprendizado, como o senhor disse. Ah, então, se eu não tiver com a pessoa que Deus criou para mim, eu não vou ser feliz? É, e outra, né? Eu vejo assim, é... dependendo, existem correntes do budismo, do hinduísmo, do espiritismo, que enfatizam muito isso, sabe? Que, que acreditam que essa afinidade, é, é, é, essa, é, é, é, interesses em comum, essa empatia, esse amor, que isso eles chamam de ligação kármica. Olha como é que o Verdade. troço é diabólico. Não existe isso. E isso é perigoso porque eu começo a acreditar, se eu, se eu aceito essa ideia da alma gêmea, eu vou começar a ter que acreditar na reencarnação. Sim. Verdade. Porque na visão hinduísta, budista, espírita, o que, que acontece? Os espíritos, entre aspas, né gente? Esse espírito aqui para nós, só para ilustrar. Eles acreditam que nesse processo de reencarnação, como é que um espírito reconhece o outro que está num processo de evolução? Através dessas coisas, da afinidade. Nossa, parece que Fulano me entende. Fulano sente o que eu sinto. Deixa eu falar uma coisa. O diabo foi muito bom estrategista quando ele chegou em Eva, no jardim do Éden. Ele criou uma necessidade que não existia. Para que saber a diferença do bem e do mal no Éden? Então, ele, ele, ele jogou uma isca que ela pegou. Exatamente. E nós estamos lidando, as pessoas têm uma visão do diabo como se fosse, sabe, com aquele tridente com a língua virada para o canto, como se ele fosse bobo. Gente, o diabo não é bobo hum. e nem burro. Ele é estratégico. Ele sabe usar em favor dele, ele é o mestre das ilusões. Oh, sabe. Ele sabe como explorar a fraqueza do ser humano. Então, nós temos que entender que nós, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, né? Essa questão, como o pastor Luiza, pastor Isabel colocou, isso é conexão espiritual, isso. mas é o Espírito Santo. Eu, eu penso no pastor Luiz, o Espírito Santo me coloca para interceder para ele sem saber o que está que acontecendo. Todos nós temos testemunhos de, de, dessa forma. Sim. Isso é o zelo, é o cuidado de Deus. Isso. Porque o intercessor é aquele que se coloca no lugar do outro, é o que toma a dor do outro, ele sente a dor do outro como se fosse dele. Mas esse é um ministério muito bonito e sempre pautado na ação do Espírito Santo na luz da Bíblia. E nós somos da intercessores da nossa família, dos nossos amigos, das Sim. pessoas da nossa igreja, não é assim? E são essas pessoas que têm essa ligação espiritual conosco, é. né? Como só disse aí, Satanás... Ele conhece a fraqueza de cada um e ele usa aquilo para destruir. E às vezes até mostrando. Não, é normal. Não, não tem problema. Você não vai deixar de ser crente. Não, isso é do ser humano. E Satanás, ele só vai usar aquilo que ele sabe que vai te ferir, te destruir. Caso contrário, e, não. E, e a pastora Isabel estava tá falando sobre a questão do corpo. Eu acho tão interessante que... É bonito você ver a pureza que havia em Adão e Eva, né? Porque é. os dois estavam nus. E não se envergonhavam. É, e não um se novo. envergonharam. Por Cada quê? Pureza, Porque né? Porque um entregou a sua pureza para o outro. Então eu vejo assim, a pureza que a Bíblia sempre nos exorta, ela é uma base para a fidelidade conjugal. Eu, eu sinceramente, eu, eu tiro o chapéu. Eu acho louvável quando eu vejo um casal que não tem intimidade sexual antes do casamento, sabe? Que espera, né? E não é porque são de outro planeta, não. Isso tem a ver com intimidade, isso tem a ver Sim. com o temor do Senhor. É você saber que seu corpo não é um pedaço de carne que está sendo oferecido num balcão para o primeiro que chegar. Não é, não é. Né? Numa sociedade erotizada, né? sensual, Judas escreve muito claro que quem é sensual não tem o Espírito Santo de Deus, né? porque o seu corpo não é para ser admirado pelas pessoas, o seu corpo é para o seu cônjuge, a sua nudez é para ele, né? Então é isso, é, é a questão da pureza, sabe? E, e nós servimos a um Cristo que nos torna puros, mediante o seu poder, o sangue dele, né? Nos purifica, né? Nos purifica de todo o nosso pecado. Então, povo de Deus, nós temos armas poderosas, sabe? Poderosas para destruir fortalezas. Então... Se, se mergulhe, sabe, a é imersão na palavra de Deus e no relacionamento com o Espírito Santo você está acompanhando pela 104 o debate ao vivo na sexta-feira com reprise no domingo está conosco o pastor Charles Smith da igreja Batista Xalom, bairro Ilha dos Araújos a pastora Isabel Rodrigues da 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Santos Dumont e o pastor Luiz Fernando, da Igreja Presbiteriana do bairro Floresta. O tema hoje é encontro de almas, a luz da Bíblia, isso realmente existe? A terceira pergunta, meus amigos, ela diz o seguinte, acredita-se, ainda que quando há esse encontro de almas, a ligação entre as pessoas é tão forte que nem a distância ou o tempo pode separá-las. Bom, por exemplo, ainda que essas pessoas teoricamente ligadas se casem com outros parceiros, eles permanecerão se sentindo ligados às pessoas do relacionamento anterior. Isso faz sentido, pastor Luiz Fernando? Nenhum. <risos> Isso aqui é adultério. Totalmente ao contrário. É totalmente. Quem vocês... que em casa tem a sua esposa, o seu esposo, né? o seu cônjuge, Isso. e a sua mente está pensando em outra ah, pessoa, pessoa, isto já é adultério. Não é uma questão de conjugação carnal. Sim. É o desejo inapropriado. Esse é o grande problema desse tempo que nós estamos vivendo, onde o pastor Charles citou muito bem, nós vivemos um hedonismo tão desregrado que as pessoas elas não estão mais preocupadas com aquilo que elas vão viver a respeito do juízo de Deus quando chegar. Verdade. É carpe Diem. É aqui, é agora, é. enquanto eu posso... E vamos fundo nesse negócio. Temos visto uma cultura desse tempo tão marxista que infelizmente causou um grande estrago em nossa sociedade brasileira em anos passados e governos passados que a pessoa ela consegue romper por esse pensamento. O debate ele vai ficar muito é, incisivo nessa questão. Sim. Nós estamos partindo da premissa que encontro de almas não é bíblico. Isso não provém Sim. de Deus não. Isso aqui é uma premissa De pensamentos Filosóficos De pessoas que têm um outro tipo de pensamento Que não tem a palavra de Deus Como princípio de tem regra base, de fé né? e prática A base dele não é a Bíblia Isso. O princípio dele não é a palavra Exatamente. de Deus São as suas próprias experiências Sim. Uhum. Então Como que é fazer sentido Eu estar com alguém E a minha felicidade está em outro Isso não é casamento quando Deus me dá em casamento, é porque Ele me confia alguém para que eu possa fazer essa pessoa feliz. Eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer a outra feliz. E claro que isso vai me trazer felicidade em ser servo, em servir, em amar, em me entregar. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 5, versículo 18, diz Seja bendito o teu manancial... E alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, graciosa. sacia em-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? É o que tem acontecido muito hoje em pessoas que não levam a sério esse relacionamento que tipifica a nossa vida com Deus. Casamento é um modo, é uma metodologia pedagógica de Deus de nos ensinar a relacionar com ele. A fidelidade, o amor, o compromisso, o comprometimento de um para com o outro. Então, quando tem inserido esse princípio de que eu estou ligado a outra pessoa, é. isso é quem não está resolvido com ele mesmo. É interessante que eu dei uma pesquisada... É, e seria um prato cheio aqui pro nosso querido pastor José Franco, um homem de Deus, mas que tem uma capacidade, né, formação psico, da psicologia para talvez explicar isso aqui melhor. Nem a própria psicologia acredita em almas gêmeas, porque ela não crê nessa questão da divisão das almas. Então, talvez ficaria muito interessante o debate tiver aqui um pastor, né, que tem entendimento disso, no sentido de que isso aqui faz parte das coerências bíblicas. Talvez caminhe aí por firmes pensamentos de batalha espiritual, de libertação espirit espiritual, de conexão de almas por questões de pecados obtidos, que também cai por terra quando você entende na premissa de que o sangue de Jesus nos purifica Isso. de todo o pecado. Se há confissão, se há arrependimento, e como o pastor Charles disse muito bem, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos dá a vida, a vida que eu passo tempo é uma vida abundante, e não essa vida que me deixa aprisionado lá atrás. Isso aqui é cárcere. Isso aqui é alguém que está aprisionado, que não se libertou dele mesmo, não é do outro. Sim. Então nós estamos aqui, talvez eu estou entendendo aqui que é um pouco chovendo no molhado quanto a essa questão. <risos> Para mim não tem sentido algum. Há pessoas que muitas vezes elas estão ...presas nas suas emoções... Ah, é, a, er, ...a coisas que... ...foram vividas... Uhum. ...e que às vezes não foram tratadas... ...num sentido de perdão... ...guardam ainda amarguras... ...ressentimentos de coisas que ficaram lá atrás... ...então ela... ...e, e a gente tem visto infelizmente... né, ...como recentemente... ...merece no interior de São Paulo... ...o rapaz matou a esposa com 31 facadas... ...esse pensamento machista de propriedade, sobre é. as suas mulheres, sobre as suas esposas, e aí depois, se não está é, não comigo, não está com mais ninguém. Irmão, não é dessa forma que as coisas funcionam. Isso não pode ser uma brecha para que as pessoas tenham por pressuposto da sua vida que eu estou ligado a outro. A premissa é, eu fui criado para estar ligado com Deus. Verdade. Se eu não estou ligado com Deus, eu não vou conseguir estar ligado com ninguém mais. Isso aqui nada mais é do que o grande problema dos sensos divinidades. Deus plantou em nós esse senso da divindade para que nós estivéssemos voltados para ele. Com a queda veio o, efeto, o efeito noético do pecado que tem tirado esse senso do homem. Ele está em busca de qualquer coisa que ele possa adorar. E muitas vezes ele lança isso em outro ser humano, achando que ele vai se realizar no outro. Nós só nos... Rela... Só nos é... Nos satisfazemos plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ah. Nós só vamos viver satisfação em paz ah. com Deus. E isto é mérito de Cristo. Nem nosso é Verdade. que escolheu a nós. Nem nós que o escolhemos. Não fosse Sim. vós que escolhestes a mim. Foi mas eu vos escolhi, escolhi a vós outros. Para então, vale. o grande problema está aqui, é na premissa do pensamento. A pessoa que está vivendo, talvez, um relacionamento conjugal mas a sua mente está em alguém fora do casamento, meu irmão, procure um líder de uma igreja, Com vá confessar o seu pecado ao Senhor, confesse esse pecado ao seu cônjuge e reconcilia, muda, muda o seu casamento. Porque aqui hum. Satanás já entrou, Com já cirandou certeza. e o pecado do adultério já está presente na mente dessa pessoa. Eu acho que medo, né? medo é diferente de respeito. Tem pessoas que têm medo de perder o seu cônjuge. Mas está mergulhado na pornografia. É. Como é, que, como é que é isso? Como é que eu tenho medo de perder meu companheiro, meu esposo, minha esposa, mas ao mesmo tempo eu estou mergulhado na pornografia? Né? Como é que eu tenho medo de cair na miséria, mas eu também não devolvo aquilo que é do Senhor? Ah, pois é. Não, não é? A gente tem, não não são seres contraditórios. Eu acho que... O, o, o, o respeito é quando eu, eu eu acredito no evangelho da renúncia. Eu, eu não faço. Eu, eu, eu recebi a vida de que há em Cristo para realizar a vontade dele. É a vontade dele. Né? Na oração do Pai, nossa, é tão interessante. Seja feita a tua vontade no céu. Mas no céu, a vontade de Deus sempre Será? é feita. O problema não está no céu, o problema está na, na terra. né Só isso. Tá certo. Eu tenho aqui é, um ouvinte dizendo bom dia. Eu penso que. O servo tem que vigiar, porque senão ele acaba sendo até um macumbeiro, se não vigiar... Eu tenho uma outra pergunta aqui, é, uma outra colocação, que diz o seguinte... Paz, bom dia, meu nome é Marta, sou da Igreja Batista El Shaddai. A pastora Isabel colocou muito bem. Há muitos anos atrás eu sonhei com o meu irmão mais novo, que ele havia levado um tiro. E ele estava no Rio de Janeiro nessa época. Eu acordei com um aperto no coração, orei, mas senti de ligar na época... Era ficha que a gente usava nos orelhões antigamente. Aí eu liguei para minha prima achando que já sabia do acontecido. Me disse que ele estava no hospital e estava bem. De fato, ele havia levado um tiro. Tá vendo? E talvez é, na hora que ela sentiu, ela já clamou a Deus. Né? Eu acredito que Sim. na hora que ela sonhou, acordou Ela já clamou a Deus Deus tem misericórdia do meu irmão Gente, eu tenho que ligar Eu tenho que colocar uma outra roupa né? Porque eu tenho que ir lá na rua Porque é o orelhão Mas o senhor já vai cuidando do meu irmão E com certeza As intercessões dela Ajudou Aquele irmão lá que havia levado o tiro. Então, isso existe sim. Agora, é muito interessante, nós temos assim que ter muito cuidado. O pastor Luiz Fernando, ele foi, ele foi bem taxativo ali, bem certo no que ele colocou. Se você está num relacionamento pensando em outra pessoa, Deus não está ali. Não! Você pode começar a resolver a sua vida. É espiritual, porque a sua mente já tá te levando a pecar. A sua mente já tá te levando para um outro relacionamento que você viveu. E isso demônio já entrou. Demônio já entrou. Por quê? Porque foi dada uma brecha ali. Você tá com alguém só na carne. Seus pensamentos já estão se dirigindo a outros. E o cuidado tem que estar tá aí, porque você está relaciona... tá relacionando com a pessoa fisicamente, mas mentalmente você está ligado a outra. Então agora é ir para o joelho e começar a pagar preço para tirar essa pessoa da sua Mente. Porque de repente Essa outra pessoa já está em outro relacionamento Nem lembra que você existe mais. você já está Em outro relacionamento Mas mentalmente Você está ligado àquela pessoa Sim. E isso Você está destruindo a chance De ser feliz agora E se você não começar A cuidar disso agora O que, que acontece Vai crescer porque você está alimentando. Porque é, existe né, até uma história que todo mundo tem dois cachorros dentro dele. O né, teu pitbull e o vira-lata. E qual que vai ser mais forte dentro de você? Quem vai ser alimentado. Quem mais vai ser alimentado. Então se você está num relacionamento físico com a pessoa, mas mentalmente você está com outro, pensando em outro, isso vai... Te destruir, vai destruir o seu casamento, o relacionamento que você tá, e vai destruir a você mesmo. Porque talvez aquela pessoa já está também em outro relacionamento, está lá feliz da vida, né? Está lá adorando ao Senhor, se entregando ao Senhor. E você está preso a ela mentalmente. Ela não tá você, não, mas você tá ela. Você vai perder o seu marido. Tá? Vai porque você A mulher sabe, ela edifica a casa Mas a tola destrói. destrói Então se você está com seu marido E pensando em outro Você não está 100% com seu marido mais E o inimigo sabe disso E ele vai usar essa fraqueza Sua Para destruir o seu relacionamento é, Eu acho assim, sabe no, A Bíblia não fala né? isso, essa, essa ideia de alma gêmea Isso fonte extra bíblica. Isso é inspiração diabólica e isso aí acho que já ficou claro. É. Uhum. Agora a Bíblia nos aconselha a orar e buscar direção em Deus pela pessoa certa, né? Aí eu, eu tenho que também entender que o Deus a quem eu entreguei, né? Que, que se doou, que, que se entregou por amor a nós, ele conhece o amanhã que eu não conheço. Então aí entra a questão, né? Quando Paulo escreve do julgo desigual lá em 2 Coríntios 6, eu acho que é o seguinte, o, o, o, o Cláudio Duarte fala um negócio que é interessante, que ele fala o seguinte, o namoro é a fase onde você tem que abrir os olhos. As pessoas fecham. Verdade. Aí no casamento que elas deveriam fechar, elas abrem. Então, uhum. na verdade, Deus respeita as nossas escolhas. Então, para você que está aí pensando, ah, meu casamento não é de Deus. Não, o, como o pastor Luiz Fernando colocou, o único que teve uma esposa criada exclusivamente para ele foi ele. Adão. Depois dos dois, Deus passou a respeitar as escolhas que nós fazemos. Então, é, é, a fase do namoro é a fase de se observar como que o, que o futuro pretendente ou a futura pretendente trata os pais. Né? É uma pessoa que tem compromisso com Deus... Tantas mulheres reclamando que nós estamos tendo um tanto de homem preguiçoso, que as mulheres é estão tendo que trabalhar para sustentar a casa. Você é. tá não prestou atenção nisso antes, não? Quer dizer, na fase do namoro você não percebeu que o cidadão era folgado, preguiçoso? Então, casou agora, que é a hora de você. Né? pagar o preço, orar o que você deveria ter orado antes e não orou. Então, a Bíblia nos aconselha a buscar em Deus a direção para qualquer área da nossa vida. Provérbios 3, nós não temos tempo para isso, mas lá fala, não é? Versos 5 e 6, né? Não, não, não se apoie no seu próprio entendimento. É verdade. Sabe? Não é. confia no seu coração, não, porque o seu coração é perverso e enganoso. enganoso, mais do que todas as coisas, como escreveu o profeta Jeremias. Né? Ah, eu tenho uma intuição. Não, você tem o um Espírito Santo para poder trazer luz à sua mente, para te direcionar se as decisões que você está tomando, elas estão de acordo com a vontade de Deus. Meus amigos, quando noivos, essa é a última pergunta, quando noivos, quase as portas do casamento, é... e aí a pessoa se separa para poder voltar e se relacionar com ex-parceiros, ou quando casamentos duradouros se desfazem e essas pessoas retornam para os seus relacionamentos antigos. Isso quer dizer que as almas dessas pessoas e almas de seus antigos amores permaneciam ligadas? Posso usar uma <risos> ilustração da parábola? Parábola não, né? Daquele bom samaritano. Vamos hum. lá. Eu, eu, eu, quando eu vejo aquele texto, eu vejo que todos nós somos assaltados ao longo da vida. Um cidadão que se envolve emocionalmente com uma moça, passa sete anos namorando cria uma expectativa no coração dessa moça, e vale para os rapazes também e depois de sete anos, ele termina um relacionamento e seis meses depois, ele conhece outra pessoa, já está casado com ela, tinha que apanhar porque isso aí, isso é um ladrão sabe, isso não é um homem, isso não é uma mulher isso é um assaltante, e eu conheço várias situações assim, o cara ficou enrolando a menina sete oito anos Aí o relacionamento termina, três meses depois ele conhece uma outra candidata, três meses depois ele tá casado, sabe? Esse é o assaltante que deixou essa moça caída no meio da estrada, sabe? Então, eu, eu assim, eu, eu acho, só pra gente, vou encerrar aqui, eu acho que a gente fala muito do rei Belsazar, quando Belsazar manda trazer as taças, os vasos consagrados a Deus uhum. para uma festa onde ele combinou mulher, homem e bebida alcoólica. Todos nós aqui sabemos que se misturar uma mulher e bebida parece. alcoólica o que é que vai dar? É. Aí eu vejo o seguinte aquele foi o último banquete dele por que, que a mão aparece escrevendo uma sentença para ele na parede? na parede? Ele tinha a experiência de Nabucodonosor que era o avô dele sabe, ele já tinha ele sabia o que que acontecia quando você desafiava a Deus e você não honrava o Deus do céu então a gente fala dos vasos consagrados ao Senhor, gente, meu corpo é um vaso consagrado ao Senhor sabe, o tempo é um vaso consagrado ao Senhor, pelo menos deveria, né é, as nossas posses tudo aquilo que Deus tem colocado Exato. na nossa mão, porque Deus não vai dar nada para nós, Tony, se a gente não estiver disposto é. a compartilhar com os outros. Nossa, aleluia. Certo. Sabe? É então, as posses, aquilo que você tem, não é para você, é para você fazer a diferença no reino de Deus. Concordo tá plenamente. Certo. Sabe? Pastor Luiz Fernando, a colocação do senhor nessa última pergunta. Duas situações aqui. né Quando noivos... Eu sempre falo com aqueles que estão... Eu vou realizar casamento deles, faço um curso com eles. Eu digo aos, aos, aos nubentes, né, aos noivos ali. Até na hora você pode terminar. Exatamente. É melhor ficar é, é, vermelho de vergonha do que roxo de raiva depois. depois. Então, quando noivos, quase, vou terminar. Faz bem, termina. Só não seja um ladrão. Me parece, pastor... Que eu acho que foi hoje que eu vi no Instagram uma notícia de que uma moça processou o rapaz por oito anos de relacionamento, de namoro, e o rapaz terminou e ela processou. Justamente porque ela ficou esperando, o casamento, criaram, construíram né, uma história, um sonho juntos uhum. e aquilo foi desabado. Então, fique esperto aí para você não tomar processo nas costas, viu? Você que tá ouvindo aí. Então, enquanto noivos, ok. Mas a partir do momento que se casam, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, verso 16. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri la de crueldade, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. O problema é que nós temos relativizado isso daqui. O problema é que nós temos tratado esta questão com tanta leviandade, que muitas vezes líderes religiosos estão cometendo isso daqui. Para Deus não existe divórcio. Não existe no vocabulário de Deus separação. O que existe é dureza de coração humano. Por isso Moisés deu carta. Por isso os fariseus estavam instigando Jesus. Me parece que o pastor Isabel citou o texto aqui de Mateus. Né? Então existe essa condição sim. Mas se eu estou levando do ponto de vista daquilo que Deus trouxe para mim, premissa aqui para aquele como está aqui né? na segunda parte, quanto aos casamentos duradouros se desfazem isso daqui é, é, é diabólico, isso aqui é quem não passou para o tratamento isso aqui é quem não se submeteu a, a, ao princípio que Deus estabeleceu de dar a sua vida pelo outro, e tem acontecido? tem, é triste, é é uma realidade? é é a vontade de Deus? não eu não posso dizer que essa é a vontade de Deus, não é, mas acontece acontece sim e, infelizmente, muitos estão praticando isso aqui. E aí vem um princípio que Cristo ensinou sobre a questão do adultério. E a palavra que é dita, que os adúlteros não entrarão no reino dos céus, muitas vezes se dará com aqueles que pensam estar fazendo a vontade de Deus e não estarão. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Com essas, essas coisas que vão pela, pelas beiradas para atingir a vida das pessoas. Muito cuidado. E o Oi. casamento também é um vaso consagrado ao Senhor. E, e ninguém está aqui dizendo, gente, que não existe dificuldades. Sim, As mesmo. dificuldades fazem parte da vida Deus conjugal. Deus, tá é certo. Bem, Pastor bem. Isabel? É, agora entra eu aqui. <risos> <risos> não vou entrar aliviando não, tá? É... Efésios é 5 né? fala, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja E entregou-se a si mesmo por ela, correto? Para santificá-la tendo a purificado Mas vamos lá Eu conheço um casal, eu já cuidei bastante dessa menina E por várias vezes ela já chegou perto de mim até com o rosto quebrado dele espancar ela. Cadê a Ela é alcoólatra. E um dia eu disse a ela, ele vai te matar. E ele vai matá-la. Eu sei que ele vai matá-la. Uma vez eu encontrei com ela que o olho dela estava até pequenininho. De tanto soco que ele deu. E aquilo desenchou e o olho não voltou mais ao tamanho normal. E ela tem uma irmã no Espírito Santo. Ela foi pra lá, ficou um tempo. Aí voltou arrumadinha, limpinha sem beber. Nossa, era outra pessoa. Voltou pro mesmo marido. Ah, eu não tenho. Eu não. Eu sou conto o divórcio. Eu falei contra a vida você é porque você vai morrer. Você vai morrer. Ele vai te matar. Ele tá. Ele tá te matando aos poucos. Mas isso não é nem casamento, né, Pastor Isabel? Aí é um princípio que a pessoa tá vivendo. É o que é, é o e é é duradouro é duradouro. Mas um casamento não é para isso. é isso é que O eu casamento não é para isso. Uma pessoa que tá, por exemplo, chegou no meu gabinete. Pastor, meu bar, meu marido me bateu. Ó, oh, minha irmã, então não é comigo não. Pera aí. 190. Chama, Alô, polícia. Na, na hora. Não, Alô, filho, polícia. Não, não, é o polícia no gabinete. Tem uma situação é. para vocês resolverem. Não Pronto. existe isso não. Inclusive Pronto. agora no Rio de Janeiro, né? Houve na assembleia de Deus agora e eu bati palma. Pastor falou: a mulher que chegar aqui com o rosto vermelho, roxo, o marido dela vai sentar. Ele vai ficar sentado. E, é, e não é só a violência física. A violência é. psicológica, abuso Nossa, sexual. É mas isso é tema para um outro debate. Não ah, é? Mas o a nosso gente está falando em relação ao uh -huh. divórcio. Deus não aprova. Não. Mas Deus é a favor da vida. Certo. E é contra o espancamento. Então, minha amiga, eu sei que está aí no casamento achando que ele vai se separar porque Deus não aprova o divórcio. Mas ele aprova a vida. E ele é contra espancamento. Então larga, esse homem vai viver a sua vida. Tá certo. Esse tema, eu acredito que pra frente esse tema vai cair, Com porque certeza. tem muita coisa pra, pra falar. Caí, a gente eu volta eu tô aqui. <risos> gente, nós estamos chegando ao final, faltam dois minutinhos e meio. Pastor Charles Smith, quero deixar a consideração final pro senhor aí, e assim também a pastora e o pastor Luiz Fernando. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pelo convite, né, convidando a vocês para nos conhecerem ali na, na Ilha dos Araújos, na Rua 14, a rua do restaurante Balai de Manga e a creche da ilha, no quarteirão seguinte <risos> vocês vão nos encontrar lá, serão muito bem-vindos, culto quarta e domingo, um abraço a todos. Tá certo. Pastor Queridos, Isabel. É, é até uma injustiça a gente né, falar nomes. Mas às vezes a gente tem que falar, né? Um carinho aí pra missionária Neuza, pra Flávia que está nos assistindo, né? A minha segunda mãe, a Lidinha, que sempre tem nos ouvido. Gente, se você se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Né, é, a gente tá aqui porque você nos ajuda aí do outro lado, né? Participando, é, orando por nós muitas vezes para que Deus nos use aqui, né? Então, nossa gratidão a você. Nós estamos ali no Santos do 2, né? Ali na rua 35, número 154, queridos, a rua ali do posto de saúde, tá? A Rua do Poço de Saúde, ali no Santos do Mundo 2, na terça-feira, 19h30, é a melhor escola bíblica daqui, <risos> no Santos do Mundo 2, né? E quarta, sexta, às 19h30, domingo às 19h, vai ali ouvir que Deus quer falar com você, amém? Amém. Pastor, Tony, mais uma vez, muito obrigado... Pastor Charles, Pastor Isabel, amanhã muito abençoada ao meu coração. Aprender com os homens e a mulher de Deus aqui tem sido uma bênção do Senhor sobre a minha vida. Que Deus nos abençoe, nos conceda um fim de semana muito precioso na presença dele em nossas igrejas. A Igreja Presbiteriana Floresta está situada na rua projetada número 46, bairro Floresta. Tendo a oportunidade de ir nos visitar, é muito bem-vindo no meio da família de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez, Tony. Amém. Muito obrigado aos pastores Charles Smith, pastor Isabel Rodrigues e pastor Luiz Fernando. E assim nós estamos terminando mais um debate ao vivo na sexta com reprise, aos domingos. Até o próximo final de semana, se Deus permitir. A 104 apresentou Debate 104. Dales Roberto. Que nada Roberto. Que nada! 104.